Nesse Shabat, quem tem uma palavra para compartilhar com a gente, em Gálatas 6, dos 6 ao 9, é o Eduardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito do espírito, colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos Nesse texto Paulo fala a respeito de uma vida que a gente precisa escolher entre viver pelo Espírito ou viver na carne E muitas pessoas diante desses princípios, sabendo que Deus perdoa, que Deus vestiu de misericórdia então, na verdade, elas acabam vivendo no erro, porque elas sabem que depois elas vão pedir perdão e Deus vai recebê-las de volta. Mas o que está sendo colocado aqui, por mais que Deus ele nos perdoe, aquilo que a gente tiver é plantado, a gente vai colher. Talvez a gente não vai colher uma destruição eterna, mas a gente vai colher consequências nessa vida, consequências terrenas aqui. Por exemplo, se eu cometi um crime, matei uma pessoa, lesei uma pessoa, Talvez Deus me perdoe desse crime, porque ele é misericordioso, mas isso muitas vezes implica em pagar as consequências aqui, talvez eu tenha que ir preso, talvez eu tenha que pagar uma multa, eu tenha que restituir alguma pessoa e isso por quê? Porque de Deus não se zomba. Não é porque ele vai perdoar que eu posso fazer o que eu quiser como se ele não existisse, como se ele não estivesse vendo, como se não houvesse consequência nenhuma. Então, tudo aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. E as pessoas, elas acham que elas podem enganar Deus, elas podem zombar, porque elas fazem muitas coisas escondidas, né? Mas aqui, me lembra isso porque eles fogem da luz, né? As coisas são feitas escondidas. Mas aqui fala que não, não tem como a gente zombar de Deus, o que a gente plantar, a gente vai colher. Se for coisas boas ou se for ah, em obediência a Jesus, a gente vai colher isso, seja aqui ou seja na vida eterna. Mas o contrário também, né aqueles que têm praticado, ainda que ninguém saiba, né mas ah, têm vivido uma vida nas trevas... Vai ter colheita, né? E para a gente colher para a vida eterna, esse texto recomenda a gente para que a gente não se canse de fazer o bem, porque a gente vai colher no tempo determinado, se a gente não desanimar. E aí que fica a pergunta: o que seria fazer o bem? Como a gente semeia para a eternidade? Fazendo coisas boas. Seguir mais as coisas de Cristo e abandonar as coisas da vontade da pessoa. Ensinando sobre as palavras de Jesus as outras pessoas. Indo, batizando e ensinando tudo aquilo que Jesus ordenou. Servir os outros e não se importar em ser o primeiro e sim o último. Jesus também fala no sermão do monte a respeito da gente orar, jejuar e dar esmolas em secreto. Também ele fala a respeito dos perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que têm fome e sede de justiça. E se você quiser saber mais a respeito de semeadura e colheita, então acesse esse vídeo em que a gente contou um pouco a respeito do Salmo 126. E até o próximo Shabbat.